Boa tarde, tá? já todos uma de foca hoje eu vou fazer um vídeo aqui do básico é para quem compra as varetas e onde, que é a primeira vez que vai usar usar ela sem nada na câmera e o treinamento básico então é quando elas chegam o pessoal pega elas vai fazer um treinamento sem nada na câmera lugar que tem muito lixo muita coiseira jogada então hoje esse vídeo a intenção é mostrar como usar ela as primeiras <risos> vezes que ela chega e como já começar a treinar com ela então o objetivo nosso aqui hoje é mostrar e tirando na prática e nós vamos aqui passar aqui para o nosso amigo Edson ele é que vai fazer a a gravação e também ajudar a nós tirar então esse vídeo ele é muito importante aí o pessoal que tem adquirido ela vai ver o vídeo e vai ver como começar a treinar com elas e quem tiver interesse também por elas o contato está embaixo do vídeo prestar atenção aí nos detalhes, ver o vídeo inteiro e também lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like ativar o sininho aí para que saia novos vídeos e ser notificado agora eu vou passar para o nosso amigo Edson aqui é o que vai fazer a filmagem e agora nós vamos mostrar nós vamos mostrar aqui as câmeras dela que não tem nada na câmera, nós vamos caçar sem nada na câmera e esse é o começo, a pessoa que adquire essas varas, primeira coisa sem nada na câmera, por quê? porque é o que achar ele vai tentar tirar, porque é, é, o, é o começo, agora depois que ele passar dessa fase aí ele pode começar a treinar com rubim, com ouro na câmera, com diamante na câmera ou talvez ele possa treinar também por hastesia, que não precisa usar nada na câmera só para o comando de voz mas aí já é é uma etapa que nem é todo mundo que consegue comando de voz agora com o rubim o ouro na câmera vai caçar ouro você pôr diamante vai caçar diamante aí já é para qualquer um para uma criança qualquer um então agora nós vamos vamos aqui um pouco vamos ver aqui aonde que ela vai indicar alguma coisa para nós ela já está começando a indicar pode filmar de frente lá andar mais rápido aqui aqui ó ela já está indicando alguma coisa para nós por aqui Ela cruzou aqui. Ó. Vamos dar mais uma conferida. Porque agora não tem nada na câmera. Então vamos conferir para ver se realmente ela achou alguma coisa. Ela achou. Agora nós vamos. Nós vamos cavar. Vamos ver o que é que tem por aqui agora eu vou passar o pimponte aqui para me adiantar um pouco eu acho que tá rasinho, porque ela cruzou rápido Não, mas tem que andar um pouco ligeiro aqui porque não saiu ué, pode ser um aperitinho ué a arna já perdeu hein saiu ainda não uma aqui nessa loja. Tá aqui ainda. Vai pegando, ó. Hã? Foi, né? aí, ó. Tá aí, achumbada, eu acho. a chumbada ah Ah, vou na mão. A gente, outro, a gente outro de novo Ué. Pedra. Pela. Pedra é terra, né? Não, não, não. É que coisa, hein? Achei. Vou ver. Não é também? pois hein rapaz mas aí você acha que tá fácil para tirar não tá fácil E aí, a ergolinha aí, ó. Hã? Aqui, a argolinha aqui, ó. Ah, achei. Ixi, é ele mesmo que tá dando esse trabalhão todo. Aqui, ó. Acabou de achar. Então, é um lacrinho de lata. Aí, já. Pega na mão e mostra aí certinho. Aí, o lacre aí pro pessoal ver, ó, que acabou de achar, aí ele tá dando um trabalho. Ai, achou vamos tampar o um buraco aqui para não ficar né o entrar, bicho lembra breca tudo debaixo você passa em riba dele e é. não vê ele vamos guardar que... ele porque ele guarda bem então, vamos ver agora então, vamos, ver cá, vamos ver dar uma olhada aqui Estamos na lá pro ver do rio ah, Tô tá uma coisa aqui Vai na... na... escadinha aqui Que Bom, vamos ver o que, que é, mas eu acredito que seja algum lacrin. uau, É, o barulho dele tá muito forte pra tua house. Fumada. Uh -uh. Já vi. Aonde? Não puxa não. Vaca? Uh -uh. ah, era um pontinho de ferro, mas acho que não está aqui não. Agora está na tua mão. Não sei se foi para tua mão. Não foi para tua mão, eu acho. a tá correndo e está pegando pegou na mão uhum. deu pt nele parece hã? tá dando pt no teu nele parece terra úmida moiada a terra I'm not Grande. É coisa grande ter tá errado uhum. E não tem ferramenta pra tirar uhum. Pode ter certeza que é coisa grande aqui é um gosto de gente, hum. <risos> ah nego negovado, né? Hein, Zé? O que você faz, é, Bom, isso acho que não vai, não. Tá no fundão. Tá lá no, tá no fundo. Tá no fundo, né? Tem dó. Eita louco pode descer esse não temos como tirar é só no enxadão no xadão é lá ainda não será o potinho de ouro não hum. tem um tem um pote enterrado nesses lugares pra cá então vai aqui é vai aqui é esse tempo na seca nós veio aqui, ó. O rio tava, vazinho, tava rasinho. Olha aí que coisa mais linda que tá agora lá, ó. Tava rasinho, rasinho mesmo o rio. Olha, olha lá. os dois lados caindo na água, se tem alguma coisa Aí vocês olham pra vocês verem e vou. Agora eu vou fazer a filmagem com o Zé de novo. não continuar pro Zé aqui, que não. Vê o que vai achar aqui. já cruzou ali de novo Vamos ver o que tem ali aqui. Esse é o primeiro treinamento Porque Uma Outra para trás Cruzou aí atrás agora É boa, é nada Vamos ver aqui Saiu E é, já tá fora do é, buraco Um milho? Hum. Estranho. Hum. <coughs> Bom, só vem de oito mosquito. Hum, não ó. acha mesmo? Hã? Ah? Não acha, né? Oi, ó, oh, vamos, não, Não parece é um é mais verde. Agora. agora pode passar aí, o pimpan quantos minutos esse vídeo tá com 20 Hã? 20 achei nossa aqui um pedaço de prego amarrado na linha caramba o cara não tinha chumbado ele amarrou um pedaço de prego na linha caramba, nós vamos encerrar esse vídeo e deus amigos aí para não se esquecer se inscrever aí no canal esse aí foi apenas um um vídeo para treinamento que a pessoa quando recebe por exemplo um vector ele tem que fazer uma busca dessa, achando sem nada na câmera, o que ele achar ele tenta tirar Às vezes se tiver muito fundo não tem como tirar na hora deixa quieto, parte para caçar outro